Morre o cantor Alexandro da dupla sertaneja Conrado e Alexandro. O acidente com o ônibus da dupla Conrado e Alexandro deixa seis mortos, incluindo o cantor Alexandro. O ônibus da dupla sertaneja sofreu um acidente na manhã desse sábado, dia 7, na rodovia Regis Bittencourt, próximo à cidade Miracatu, no interior de São Paulo. De acordo com informações preliminares, 18 pessoas estavam dentro do veículo, incluindo os cantores. No ônibus, que é da dupla, haviam 18 pessoas, na qual 6 morreram e 8 foram socorridas. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e uma pista foi interditada. O acidente causou lentidão no trânsito e o congestionamento chegou a 7 quilômetros. Segundo informações, a causa do acidente foi um dos pneus que estourou e levou o veículo a tombar. Jornalistas e o empresário da dupla José Carlos confirmou que o ônibus envolvido no acidente é mesmo da dupla Conrado e Alexandro. Luiz Alexandro Talari, Correia de 35 anos de idade, infelizmente veio a óbito. A dupla de sucesso como as canções Caminhonete Inteira, Loira Gelada, entre outras, trazia alegria e contagiava os fãs. Que Deus o tenha, que ele descanse em paz e que conforte a família, amigos e fãs. Inscreva-se no canal para saber mais notícias em breve. Obrigada.